Fala galera, estamos aqui de volta Finalmente, primeiro vídeo do canal de 2019 Quase falava 2018, mas tudo bem Como é que vocês estão? Tá tudo, tá tudo, tá tudo massa? Tudo bem, tô bem, me abraço. Somos agora... Cadê, Emily? Somos agora 10.182 inscritos Aê, gente, 10.182 inscritos Gente, muito grata por vocês Porque apesar de eu ser uma youtuber mais ou menos Que posta mais ou menos assim, né? O último vídeo que eu postei foi um mês atrás Vocês estão aqui, ó, seguros, ó Mandando mensagem, me abraçando, me acolhendo Gratidão por isso É... Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que eu fiz esses questionários e tudo mais Pra saber o é que vocês querem ver aqui no canal, né? Principalmente que eu gosto de férias E aí eu preciso criar conteúdo pra vocês Pra nós E aí... É, um, um, um, primeiro que eu já vou fazer É esse daqui Que na verdade eu vou fazer sobre Eu vou falar sobre um pouco Mas é, vai ser um diário Eu vou fazer um diário de vídeos no caso Que é sobre bom Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falei Que esse ano pra mim é o ano de juntar dinheiro Pra viajar pra Coreia do Sul em 2020 Então eu fiz uma enquete Sobre que que o que, que vocês querem ver Aqui no canal Se é Como planejar a viagem Ou sobre como juntar um dinheiro Emily, juntar dinheiro e planejar não está na mesma coisa? Faz parte, mas são demandas distintas. Por quê? Quando você planeja a viagem, você se reduca assim, total, sabe? Em tudo. E, pra mim, o lance do dinheiro é a coisa mais específica, a coisa mais direcionada. Você trabalha, você vai tirar o dinheiro do trabalho, tanto, tanto, para juntar pra isso. Ou melhor, você vai se reeducar Para que você não gaste dinheiro Com coisas desnecessárias Ou você vai, sei lá Pensar em criar Novos meios para conseguir dinheiro Por exemplo, eu tenho meu, meu bazar brechó Que é o Pique Bazar Que eu, esse ano ele vai sair com certeza Porque eu preciso de dinheiro para viajar E além do, do que eu ganho trabalho e tudo mais Eu vou juntar, mas tipo O do, o do, do Bazar vai me ajudar bastante sim Então eu vou investir no bazar é, então esse é o um meio que, alternativo que eu já tenho, já tenho um tempo, que é o Pique Bazar, que é o, uma coisa que, que eu consigo um dinheirinho que eu sei que é bacana Massa, beleza Aí, nessa tentativa de você pensar em como juntar, você vai criar novas estratégias, entendeu? E aí você deu 55% como planejar e 45% como juntar o dinheiro, no caso é, aí eu pensei, pô, velho Muita gente falou, poxa, eu queria marcar os dois Mas começa a marcar um porque eu queria marcar os dois Muita gente me mandou inbox assim Então eu pensei, hum Que tal eu fazer um diário sobre como eu estou planejando a minha viagem Porque cá entre nós eu sou uma pessoa como vocês Eu sou um ser humano comum como vocês Que cria planos E que tá seguindo esses planos E pode dar certo ou pode dar errado Mas a gente tá na fé que vai dar certo Porque a gente tem que ser otimista nesse sentido, sim, com certeza Minha câmera tá suja, gente Rapidinho Enfim e a gente tá nessa, nessa, nessa de, de otimismo e tal, né? Que é bacana. E aí eu vou fazer um, um, um diário de como planejar. Mas antes disso tudo, porque eu, muita gente me deu muitas sugestões de coisas bacanas, então eu peço que vocês me sigam no Instagram arroba e arroba porque lá vai sair as informações e vai sair as enquetes e tudo mais E a gente pode estar mais presente, vocês podem estar mais presentes E vendo coisas bacanas que eu posso também por lá Essa é a minha agenda, pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que planeja as coisas E eu gosto de agenda, eu sou uma pessoa analógica também, gosto da tecnologia Mas nada como uma agendinha, uma canetinha pra gente escrever Porque é uma coisa que me deixa animada Eu quero ficar animada quando eu tô planejando uma viagem Eu gosto de me sentir animada essa ajuda aqui é do, do, do, do meu trabalho, né? TV Correr na Go, Correr na Go, do e tudo mais, Tá é muito lindo, né? Fazendo meu peixe, siga o Instagram, YouTube, TV Correr na Go. E aí eu faço o quê? Se os sons of Korea, quem gosta dessas coisas? Quem gosta de me sentir mais motivada para poder fazer essas coisas? Aí um dos planos é me formar em comunicação. É esse ano eu me formo em comunicação social, gente. Eu esse ano na verdade é o ano de TCC, ou seja, eu essas séries aqui eu tô assim, criando esses vídeos porque eu vou ficar um bom tempo sem postar. Porque é um fato, porque, né? Preciso focar no TCC. E é por isso que eu vou fazer os diários. E não se preocupem, porque se eu não conseguir postar os vídeos planejadinhos, editadinhos, eu vou fazer live para os diários de viagem. Evitar gastos desnecessários. Terminar o curso de Hangul online. Eu faço o curso de coreano online, porque não sabe do Henrique, do que na Coreia e Dion. Então é muito bom, eu amo. Ah, e tem um projeto que eu estou fazendo para ganhar um dinheirinho, uma outra coisa, né? Preciso aqui. E é isso. E para a Coreia do Sul em 2019. A gente faz toda aquela coisa, naquele negócio, sim. E aí eu, eu gosto, gente, de escrever mesmo porque é algo que me motiva. Eu botei juntar dinheiro para ir para a Coreia do Sul em 2019, em dezembro e ou é em 2020, janeiro, fevereiro, março, tá nesse, nesses períodos aí nesse período aí, o seguinte calendário é para inserir cada dinheiro reservado no mês para a viagem, aí eu fiz um calendário, o primeiro e o segundo semestre de 2019, para que eu tenha a noção de quanto é que eu tenho, e o que eu quero juntar para poder, né, tem os outros meses, aí o segundo semestre, julho, agosto, e aqui eu vou colocando os dinheiros que estão sendo reservados para a viagem, bônus, é, dinheiros extras, bônus, ganhados, poupados, pode ser além do que, daquele que eu juntei, que tá no mês, que eu botei aqui eu posso vir a ter outro, outro dinheiro bônus e que eu prefira não gastar e juntar além de ser esse caderninho, esse planejamento pra minha viagem pra Coreia do Sul, é o meu planejamento pra 2019 eu não gosto de metrificar as coisas assim, ó, cada coisinha, um dia de... não mas eu gosto de ter uma visão geral do que, que eu vou fazer, do que, com são as minhas metas e eu acho que isso é bacana. Então é isso que eu aconselho a vocês. Tá com foco de viajar? Tem esse foco. Mas assim, não esqueça do agora. Não esqueça das coisas que você quer além disso. Porque senão vai se tornar torturante, sabe? Então eu vou fazer meu hum. um exercício, tô fazendo as coisas que eu gosto. Outra coisa também que eu amo é dançar, dançar afro, né, afrobeat. Então são coisas que eu não vou parar, que eu não vou deixar de fazer Porque eu tô com foco 100% em viajar pra Coreia do Sul Não, neném É mais uma coisa que eu quero fazer Então é o que eu tô aprendendo muito é, é isso, é de saber viver meu agora Saber valorizar onde eu estou, né? Porque eu não estou viajando, né? Que onde eu estou é um lugar ruim Não Muitos problemas aí, né? Que a gente sabe Mas... É... E preciso também me sentir bem onde eu tô. É importante, gente. É o nosso agora. Eu tô viva agora. Isso agora aqui ó, é minha vida. Eu não posso desvalorizar o que eu tô vivendo, tudo que eu tô aprendendo em busca de um futuro que eu nem sei se vai acontecer. Mas que eu espero que aconteça. Que é a minha viagem. Então eu preciso planejar, mas sabe ter os pés no chão. Não viajar na maionese. E é isso que eu aconselho pra vocês. Esse é o nosso primeiro capítulo, né? Basicamente do nosso diário. De planejamento E aqui foi muito além do que viajar pra Coreia, né? Mas de, de vida e tudo mais Na é minha vida Que eu tô compartilhando com vocês Talvez vocês se inspire ou não Mas enfim Vocês respondem aí nos comentários Se ajudem de alguma forma Mas é isso Eu vou planejar vários diários aqui De planejamento Tanto de coisas que eu sei De coisas que eu não sei Porque, como eu falei Sou uma pessoa comum Como vocês Que tá tentando Seguir e realizar os sonhos E... É isso O que eu puder eu vou pesquisar o que vocês souberem Me, me ajudem Por exemplo, eu quero precisar muito sobre residência Sobre moradia lá Então é uma coisa que eu preciso de ajuda E o que eu puder também Eu vou compartilhar e a gente vai trocando figurinhas Tá bom? Vou trazer novidades diferentes pra vocês É só... Me aguardem, me acompanhem Fiquem comigo que a gente tá aqui, ó Tá massa E não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal Ai, blogueira, blogueirinha Se inscrevam no canal deixem seus Deixa o comentário Vamos trocar aquele papo reto Tchau tchau, oi. Feliz 2019 esperando que a gente tenha bastante força Pra enfrentar os novos obstáculos que estão aí por vir Eu acredito muito No uma boa energia, no um bom pensamento, né, mas... Uh, enfim, gente, espero que as coisas melhorem e que... Uh, eu preciso ter fé que as coisas melhorar. senão eu vou ficar louca. Uma coisa que eu desejo pra vocês é cuide da saúde mental de vocês. Cuidado com essas briguinhas na internet, porque... Essas briguinhas na internet, gente, saturam a nossa vida, faz com que a gente, não sei, sabe, caia em um buraco, um abismo muito louco, então cuide da sua saúde mental. Esse ano 2019 se coloque, se escolha, tá bom? Beijos e...